E aí galera do YouTube, eu vou testar aqui esse aparelho aqui, ó Que protege a tensão e a perante Não sei se ele funciona em máquina, ele funciona em máquina de sófio eu já testei, eu quero ver quantos a aparelho vai dar Veja aí ó, a marcação, vamos uma aqui A mínima que deu? Cento e alguma coisa. Voltou pra desenhar. Pode parar? Pare. Vale. Cento e quinze foi? Ah, é, ligou lá. Pode ir. Vá. Deixa aí o mínimo que deu. Ligou? 98 96 94 93 ninguém pera aí Guarda ver 36 35 38 43 49 But